Ser perseverante, ter objetivo, saber aonde você quer chegar. Quando você não tem perseverança, qualquer informação negativa te paralisa, qualquer situação à sua volta te deixa frustrado. O nosso Deus continua inamovível. O nosso Deus continua sentado no trono O nosso Deus continua cheio de glória O nosso Deus continua o todo poderoso O nosso Deus continua o mesmo A sua palavra continua inerrante O seu poder continua se manifestando Ele continua curando, libertando, transformando vidas Ele continua levantando o homem do pó e da cinza E colocando nos lugares altos da vida Ele continua sendo pai de órfão e maridos de viúva Ele continua cuidando do necessitado Ele continua abrindo a porta que está fechada ele continua rompendo com os desafios Os demônios continuam se estremecendo com o poder da sua palavra O diabo sabe que um dia a trombeta vai soar nos ares E ele vai voltar e ele vai arrebatar a sua igreja